E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Dan e também o Balrog. Confira o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos e amigas e contribuam no Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí, bora pro vídeo. Não. Vem da paluta eu já era como assim? Me agarrando? Olha! Chega, né? Agora é minha vez. Você vai ver. Olha, do um Crush Counter. Ele tava tentando dar o um infinito, esse safado Você vai ver Meu combo Isso, fica tonto agora, você Você vai ver. Toma, cabeçada não terminei, não Ah, não vem da V-Shift, não Nada Toma A mão salvadora Um comeback pra você Quase que eu tava perdendo Toma, vem pra me agarrar de novo eita, eita. Chega né amigo, chega né ah, seu esperto Vamos lá, amigo Agarrando o urso ah, Só mais um pouco Vamos lá Vai ver Nem para ter caído No meu lariate Agora... Chega Run. Também em mim, safado, você vai ver. Não vai ficar assim. Não Eu preciso estar bem certa. Toma, pilão na cara. Eita, me pega aí em cima. Ah, toma aqui, pilão de novo. Coloca sua mão aí pra você ver. Toma, pilãozada. vem Como assim? Ai, pula aqui, vem. Né? Amigo Tem que ter, tomar muito cuidado Se Ele não vem com tudo Ah, farofeiro Sai deslizando Agora só vai ver Ai, hein Vou na paciência e, toma, ufa! <risos> you win. Pra vitória. Você tá muito esperto. Ah toma! Ajoelhada! Chute! Ah, como assim? Esperto! Pilão! Pode não! Pilão! Eita! Nada! É ruim também! <risos> Toma. quilão na sua cara. Tiger knee. Cabeçada. E o um Pet falou Pessoal, eu estava jogando E sem querer eu acabei apagando A primeira parte do jogo que eu estava Enfrentando aí com o Balrog Então, confira o vídeo Ah, barulho safado Ah, não vem estourar Seu VT, não Você fica com a sua mão Chega, né Let's go! perfectly. <risos> Eu vou te pegar, Bauron. Ah, Essas porrada. E. errei Acertou, miserável Agora você vai ver Não pode, não pode Preciso ganhar Ah, Bauru Toma, um vestibite Na sua cara, copilão Toma! Meu combo bonito! Ah, esse vestido também atrapalha. Não! Para com isso! Toma, pilão salvador! Agora isso vai ver. A gente tem que ir pra cima sem assim, dar um, uma chance. Ufa! A luta tá ficando difícil. Não vamos, amiga! Não... Subindo de liga! Ah, agora vamos, né, amigo? Ele vai querer me rebaixar. Tenho certeza. Fight! Vem, não, com essa mão. É meu piloto. Costa aí, pessoal. é Pessoa só Sua porra. Essa porrada do Balrog até eu... Sinto! Vem pra você ver. Fica só tomando a distância para atacar. Não. Toma, pilão. Meu pilão salvador. Agarrando-os. Com muita paciência. Eita. Ai, com muita paciência. Muito cuidado. Tchau, amigo. Ai, que, é? que é? Toma, round two. Ai, que emoção. Não é vou nem despedir, porque... Eita! Pois ele vira aqui, o jogo. O jogo? Caraca! Agora tchau, amigo! Ah! Eu Que desespero! Chega! Toma, meu! You win. E é isso aí pessoal Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Compartilhe com seus amigos e amigas E valeu por tudo E é isso aí, tchau